E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje eu vou fazer um unboxing da Saraiva, daquela, daquele torra-torra louco da Saraiva. E os filmes chegaram, pessoal, então vamos ver se vieram todos, inclusive os de graça. Então, caso você não seja inscrito aqui no canal, não precisa nem parar o vídeo. Dá uma subidinha na tela, clique no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica no vídeo, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E, claro, pega pipoco, refrigerante e vem comigo. Marcelo Morandini apresenta. Boxing Reviews, de filmes e colecionáveis. Ontem nos cinemas Então meus pedidos chegaram e pelo tamanho das embalagens eu acredito que vieram todos os que eu paguei e no caso os que eu recebi de graça eu vou pegar a tesoura e vou abrir junto para ver se realmente uh, todo mundo tá recebendo eu, eu tenho acompanhado as postagens do pessoal que também comprou acredito que foi uh, no dia 30 de junho que aconteceu não sei se foi um bug no sistema do site ou se era uma promoção relâmpago mesmo então o pessoal conseguiu comprar muitos steelbooks eu infelizmente eu não consegui comprar nenhum steelbook porque eles já estavam esgotados também por esse preço mas valeu a pena comprar os dvds Eu já vi que já chegaram Eu fiz dois pedidos para poder ter essa essa vantagem dos, dos filmes de graça Porque eu tentei fazer 10 ao mesmo tempo ele não aceitou então eu brinquei brinquei e consegui fazer em duas partes o primeiro deles criaturas ao ataque eu não vi esse filme ainda eu também tem os outros filmes da série das criaturas e agora eu comprei esse daqui, vou jogar a luz aqui para ver se dá uma iluminada aqui, para vocês verem. Aqui. Criaturas ao ataque. Seguindo aqui, Entre Facas e Segredos, pessoal, esse filme é muito bom, consegui vir, uh, consegui assistir inclusive no cinema, na época que existia cinema, né? <risos> Triste. E foi lançado apenas em DVD e eu comprei na Saraiva. O outro foi esse box aqui, pessoal. A trilogia As Vezes Eles Voltam, de Stephen King, lançado pelo selo Darkflix e One Movies. Esse aqui eu não conheço, eu confesso a vocês que eu nunca vi uh, os filmes Do As Vezes Eles Voltam, então eu já tenho aqui o box com os três filmes nessa edição muito especial. Também comprei de Stephen King dessa mesma coleção trocas macabras que eu tinha apenas no formato VHS e agora uh, foi disponibilizado também pelos mesmos selos Dark Flix uh, a versão em DVD nessa edição maravilhosa até o volume 4 e esse aqui é o volume 8 aqui na lateral uh, tem as marcações deixa eu tentar botar mais luz aqui aqui nas laterais tem o númerozinho da coleção seguindo mais Stephen King eu consegui o eclipse total. Olha só, pessoal, o preço que estava marcado veio o preço ainda da Saraiva original R$ 54,90. Então, nossa, só essa compra que foi esse preço. Então, valeu super a pena. Stephen King, esse aqui vem com a trilha sonora, inclusive aquela edição caprichada da Darkflix. Esse aqui é o volume. 3. E aqui eu vou mostrar para vocês a notinha fiscal, tá aqui da Saraiva. E aqui os preços, vieram os preços, vieram os preços integralmente, pessoal. Nossa, vieram os preços mesmo. Mas eu vou colocar aqui na tela uh, o valor total do pedido desse pedido e do próximo. Esse aqui, como vocês podem ver, eu acho que colocando aqui, são os preços de, de etiqueta mesmo veio aqui na nota estranho ah, é não veio não tem os descontos aqui pessoal que olhando aqui tem o valor unitário e os descontos exatamente é de 46 ,90, como vocês podem ver aqui na última coluna deu 46 e ou seja mais barato do que comprar um só então esses aqui foram os primeiros esse pedido aqui de cinco e agora vamos fazer o unboxing né o unpacking do segundo aqui uh, do segundo pedido para ver claro pelo jeito vieram todos eles mandaram nesse esse plástico bolha aqui dentro que o pessoal às vezes reclama quando vem steelbook dessa forma mas aqui como eu não consegui nenhum steelbook Uh, não tem muito problema aqui vieram vieram cinco filmes certinhos mostrar aqui para vocês de um jeito rápido aqui os filmes Star Wars esse aqui eu consegui a Ascensão de Skywalker eu consegui em Blu-ray Blu-ray tradicional não tem versão 3D não tem nada é esse mas tem alguns extras tá valendo Seguindo Star Wars, eu consegui esse duplo, pessoal. Esse aqui é duplo, nem tinha visto. Esse aqui é duplo, os últimos Jedi, duplo que vem os extras, um monte de informação. Seguindo aqui, Crimes Cibernéticos. Também não conheço, não conheço esse filme. Estou comprando aqui na Sorte da Fox Filmes hum já que é de graça né pessoal se for ruim não vai ser prejuízo nenhum cibernete caso você tenha visto coloca aqui nos comentários para ver se vale a pena e mais um da coleção do Stephen King o voo noturno que inclui também uh, a trilha sonora do filme vem nessa edição caprichada com a luva com o selo Dark Flix pessoal é o seu volume 2 da coleção e aqui, finalizando, o DVD, o Blu-ray do Shazam, que eu tinha conseguido até numa promoção, não me lembro se foi da Saraiva dos Americanos, a versão em DVD. E agora temos aqui a versão em Blu-ray, claro. Aqui também vieram alguns extras. E finalizando aqui, a latinha fiscal, pessoal. O mesmo esquema, o valor unitário, o valor de desconto e o valor total ali. Então, não sei se dá pra ver, caso não der eu coloco aqui para vocês verem melhor, então saiu todos esses, todos esses daqui por R$ 60... 53,90. R$ 53,90 pessoal, ou seja, um pouquinho mais de R$ 100,00 eu consegui todos esses filmes aqui para a coleção, então claro, lógico, valeu a pena esse surto, coloque aqui embaixo nos comentários os filmes que vocês conseguiram, e se vocês compraram após o dia 30, também conseguiram esse desconto miraculoso. É isso aí, pessoal. E caso você não seja inscrito aqui no canal, clique no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ative o sininho para ficar por dentro de tudo. Dá aquela curtida cinematográfica. Compartilha com os amigos esse vídeo e os outros. E sigam ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhada aqui à sua direita que tem bastante coisa legal. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Até lá!